E aí, já aconteceu de você estar no meio da corrida com passageiro atrás do carro Fala assim, moço, pelo amor de Deus, eu preciso trocar o destino Ou eu vou buscar uma outra pessoa num outro lugar Tem como você continuar a corrida? Aí você olha pro passageiro, você tá pela 99 e acontece que você fala Poxa moço, acabou de tocar outra corrida aqui, eu acho que não vou conseguir fazer isso para você ou até mesmo quando você não está mais afim de atender passageiro nenhum e acontece de ficar recebendo várias solicitações antes mesmo de você chegar no, no destino do passageiro e quando você vai ver bloqueado 5 minutos ou bloqueia ou até mesmo tem a chance de bloquear permanentemente a sua conta devido a várias rejeições e você receber aquele comunicado da 99 falando que você infelizmente não cumpriu com os, os termos do aplicativo. É pessoal, é complicado, infelizmente a 99 ela não tá nem aí nesse quesito, a gente já solicitou diversas vezes para que fosse adicionado um botão de parar chamados, mas infelizmente a 99 ela não quer atender essa solicitação do, dos motoristas, ou quem sabe futuramente ela faça, mas atualmente o único jeito de você resolver esse problema vai ser com a dica que eu vou te dar nesse vídeo, então, beleza? pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui com a tela do meu celular, como é que se faz é algo simples e que eu te garanto que não vai prejudicar nada na sua corrida não vai acontecer de você ser bloqueado por isso porque na verdade é uma forma de você se resguardar quando você tá numa corrida e você precisa terminar a viagem com o passageiro para outro local e tudo mais a primeira coisa que você deve fazer é solicitar para o passageiro que ele atualize no aplicativo quando você tiver chegando assim próximo do local e o passageiro fala moço, eu preciso mudar o destino e tudo mais solicite pro passageiro que ele altere o destino porque se ele não alterar, vai continuar recebendo chamado mas Lucas, você não prometeu que ia trazer uma forma uma mágica, sei lá, que possa garantir que venha não receber mais chamados? sim, e essa é a segunda forma que eu vou explicar aqui para vocês agora que que, que seria? O passageiro falou que quer mudar destino e ele não está conseguindo, porque ou chamou para terceiros e tudo mais, não está conseguindo mudar no aplicativo dele, o que, que vocês fazem? Vem no aplicativo de vocês aqui, ó. vou passar com o meu dedo em cima, quer dizer, no celular de vocês, e desativem temporariamente a sua rede de dados, de dados móveis, né? a sua internet. Quando você desativa a corrida, ela vai continuar seguindo tranquilamente, só que... É, você não vai receber mais chamado nenhum, porque o aplicativo vai ver que você está offline. E você estando offline, você não recebe mais chamados nenhum. Aí você fala, Lucas, mas chegando lá, como é que eu vou finalizar a corrida? Você vai lá e liga os dados móveis e pronto, problema resolvido. Você parou as chamadas da 99 e você vai continuar tranquilamente fazendo as, as suas corridas ou até mesmo parar o aplicativo para não trabalhar mais é algo simples e fácil viu como que é não tem dificuldade nenhuma de você conseguir parar as suas corridas tem pessoas que não sabem mas quando você desativa a internet você fica offline e quando você liga de novo você fica online novamente essa é a dica que eu tenho para dar para vocês beleza se vocês gostaram dessa dica já dá um like se inscreva no canal e não deixe de assistir os próximos vídeos beleza muito obrigado Obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, falou, tchau!